Vamos falar hoje um pouquinho sobre algo que é tão característico nesse dia. Na verdade, eu decidi falar porque é, a gente fala sobre mulheres o ano inteiro e sobre as discussões e lutas que as envolvem. Porém, nesse período as pessoas falam muito mais e pensam muito mais, então vamos estar falando. Então, é o seguinte, primeira coisa, por que eu desejei Feliz Dia das Mulheres? Porque realmente não é uma única mulher, né? Nós não temos uma única mulher. São várias categorias de mulher. Então, uh, um feliz dia da mulher para você, seja qual for a luta com a qual você se identifica. E se você não se identifica com nenhuma dessas lutas, né? E conquistas que já foram traçadas para você especificamente, precisamos rediscutir isso. Hoje a gente vai falar sobre estereótipos, vantagens e desvantagens. E ao finalzinho do vídeo eu vou citar algumas várias... Algumas, algumas das mulheres que eu sigo em ramos diferentes aqui no YouTube para vocês assistirem. Bom, a, a ideia de estereótipo, ela pode sim ter uma vantagem, mas ela também traz desvantagens quando não, bem, não é bem utilizada. Estereótipos são importantes para a gente se identificar... Para pra orientar o nosso comportamento, para a gente saber, por exemplo, é, tirar uma dúvida quando a gente está numa cidade que a gente não conhece, normalmente a gente vai para os estereótipos, atenta aos estereótipos. Imaginar, por exemplo, que uma criança ela não sabe é, te indicar o lugar que você quer chegar e que provavelmente um policial ou, sei lá, um cara do correio vai saber melhor. Não é necessariamente uma verdade, mas serve para te orientar um pouco. Dizer o que é mulher e o que é homem, ou o que é ou o que não é cada uma dessas coisas e todas as outras categorias que a gente cria, serve sim para orientar e também traz uma ideia de unidade, sabe? A ideia de, de, de sororidade ou de fraternidade. Né, especificamente no caso das mulheres, a luta, por exemplo, de mulheres negras. É claro que a gente sabe que elas não são as mesmas pessoas, né? elas não têm as mesmas preocupações. Mas é importante você é, ter essa definição de luta por, por direitos ou a luta dos negros, não é segregar. É importante a gente saber que a vantagem é que unifica essas pessoas, elas se identificam com determinadas categorias, todos nós nos identificamos com essas categorias, porém, quando é, acabam tornando, é, gerando preconceito, ela passa a ser desvantagem. E quando é que gera preconceito? Quando você utiliza esse estereótipo, para tentar interpretar e limitar as outras pessoas, ou seja, quando você usa a categoria mulher para dizer mulher é isso, mulher de verdade é a que faz aquilo, mulher é assim, mulher é assado, quando você diz mulher é, você está categorizando ou blocando, como eu costumo dizer, as pessoas, você está dizendo que todas as mulheres do mundo todo que têm é, comportamentos diferentes, relações diferentes, vivências diferentes, são a mesma coisa e elas não são a mesma coisa. Tanto é que quando a gente diz Feliz Dia da Mulher, nós estamos dizendo como se todas elas fossem a mesma coisa. E por isso eu introduzi Feliz Dia das Mulheres, porque nós temos lutas muito diferentes. O Dia da Mulher, especificamente, está falando de, de direitos que foram conquistados por algumas das mulheres. Está né? falando de direitos políticos, de direitos sociais, que algumas de nós já conseguimos ter, que temos o privilégio hoje de conseguir, mas não são todas as mulheres que têm esse direito. Quando a gente categoriza, a gente invisibiliza. Essa é a desvantagem. A gente esquece pequenos detalhes ou pequenas características dos grupos. Por exemplo, a mulher indígena não tem a mesma preocupação e a mesma luta da mulher branca. E a gente invisibiliza muito a mulher indígena, porque a gente não sabe falar sobre ela como se ela fosse, tivesse as mesmas preocupações e as mesmas lutas que as outras mulheres. A mulher asiática, enfim, a mulher negra, por exemplo. Então, é importante a gente saber que o estereótipo ele até serve para a nossa sociedade, mas se a gente não tenta conhecer o outro e entender o outro, ele pode acabar limitando e gerando uma série de preconceitos, certo? Então vamos pensar mais um pouquinho, vamos ouvir mais as pessoas e as lutas dessas pessoas e preocupações dessas pessoas para a gente aprender com elas. Bom, eu disse para vocês também que eu ia citar algumas youtubers que eu conheço né, e que eu acho que elas são sensacionais e de ramos muito diferentes que eu selecionei aqui para dizer para vocês mas antes de tudo se está gostando do vídeo curte e compartilha com os amigos de vocês chama a galera para vir assistir também o conteúdo se você não está concordando também não tem problema você pode comentar aqui porque que você não está concordando até onde você concorda ou discorda nós não temos problemas aqui com isso na verdade nós gostamos sim de construir a partir do diferente isso não é um problema para nós aqui nesse não cai na prova bom Vamos lá, né? Primeira sugestão. Jojo de prazer. Talvez vocês já conheçam, porque ela tem é, alguns milhões de seguidores, tem mais de um milhão de seguidores, mas ela é simplesmente maravilhosa. Eu vou usar a descrição que ela usou, ela disse que vai lá criando um conteúdo e você vai aí ouvindo e, você, e nós vamos nos amando. E, na verdade, é bem isso mesmo que acontece no canal dela. Ela trata de temas muito diversos, então ela faz conteúdo mais engajado, mas, ao mesmo tempo, ela também fala do próprio pé, por exemplo. Um outro canal que eu amo, é um canal um pouco mais nichado, que fala sobre questões de negritude, mais especificamente sobre a mulher negra, né? mas também fala sobre o brechó, que é o Afos e Afins da Nathalie Nery. Ela é simplesmente sensacional e a forma como ela fala é muito didática também. Bom... Outro canal, se você está procurando por conteúdo mais família, conteúdo sobre crianças, atividades para fazer com crianças na, é, na primeira infância, né, até os seis anos de idade, aí eu indico o da Flávia Kalina. É simplesmente, talvez vocês também já conheçam Na verdade, todos os canais que eu citar aqui Talvez vocês já conheçam é, A Flávia Kalina, ela trata Hoje, ela já foi professora, mas hoje Ela fala de primeira infância E formação e aprendizado dessas crianças é, A partir Das experiências e dos, das coisas que ela Estuda, mas também Da vivência que ela tem com os filhos Que estão aí com 4 e 1 ano E pouco Se você está procurando música Aí eu indico o canal da Mila Sampaio por quê? Simplesmente porque ele é sensacional. Ela está ali atrás, olhando para mim, e eu estou dizendo, não para fazer o um merchan, mas é porque eu realmente acredito. Eu não ia fazer uma coisa que eu não acredito aqui, isso não cai na prova. E eu já estou dizendo para ela, já disse milhões de vezes, que ela vai ter que fazer é, conteúdo para o YouTube, se não for para o YouTube, para o Instagram, para essa nova fase que ela vai passar agora na vida, que é um intercâmbio em Dublin. Então, ela vai trazer conteúdo para nós? Vai. Eu não sei onde, mas nós vamos assistir, então segue lá no YouTube, Mila Sampaio. E música, né? Música, porque ela é simplesmente maravilhosa com relação à música. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo de todos esses canais que eu estou citando, certo? Outro canal que eu também acho maravilhoso e aí é mais voltado para cultura. Tenho que falar sobre o que me chama atenção, né? Aprendizado, música, é, cultura, viagem, enfim. É, é o canal da sim ou CC, eu nunca pronuncio certo. Toda vida eu pronuncio do jeito e depois eu saio corrigindo. Mas é a Cissi. A Cissi, ela tem um canal chamado Pula Muralha, onde ela ensina chinês. Ela não é brasileira, ela é chinesa, mas mora há muito tempo aqui no Brasil. Então, ela agora está ensinando as pessoas a falar chinês e eu estou lá, não porque eu sei falar chinês ou aprendi a falar chinês. Eu quase nem sei falar o nome dela. Toda vida eu erro. É, me perdoe, Cissi, por isso. É... Mas eu tô lá porque eu gosto muito de ouvir falar sobre a cultura chinesa. De cultura, de uma maneira geral, mas eu aprendo muito sobre a cultura chinesa. Ainda na linha sobre cultura, tem um outro canal que se transformou totalmente que é o da Mandy Candy, que está morando agora na Coreia do Sul e traz vlogs lá na Coreia do Sul, de coisas que ela vivencia, né? que é para isso que serve o vlog, e também experimentando produtos específicos de lá. A Coreia do Sul está começando, a cultura né, da Coreia do Sul está começando a chegar. Eu sei que tem pessoas no meu canal que gostam muito de aprender sobre a cultura, então eu acho que é uma ótima dica e ela é simplesmente maravilhosa. Se você está procurando por conteúdo de contação de histórias para crianças, eu conheci recentemente um canal incrível, que é o Fafá Conta História. É, eu encontrei pesquisando sobre é, vídeos no YouTube que falassem sobre o Dia da Mulher. E aí ela conta para criança sobre o Dia da Mulher, mas ela tem outros contando vários e vários livros, e é simplesmente incrível a forma como ela aborda isso. Então, se você está procurando por esse tipo de conteúdo, vai lá no Fafá Conta História. Tem também o Nunca Te Pedi Nada, da Maíra Medeiros, ela fala sobre questões da vida de uma maneira geral, mas a, acho que o conteúdo que mais me chama a atenção, na verdade são dois conteúdos, é quando ela fala principalmente da década de 90, pelo qual ela é apaixonada, e aí ela lembra de muita coisa que existia lá, mas ela também fala sobre questões de empoderamento, enfim, como ela, como ela categoriza é, conteúdo Girl Power. Ah, Além disso, tem um também que eu acabei, acabei de conhecer, assim, a gente tem aqui uns um mês ou dois meses, que é o Passa dos 30, com a Passa, né, onde ela fala sobre questões é, ligadas a experiências de mulheres é, que estão passando dos 30 anos, porém, ela também fala bastante, é principalmente o conteúdo que mais me chama a atenção, que é sobre carreira, que é sobre é, características profissionais, que é sobre gerações, que também é um tema que está muito relacionado com o nosso canal e que eu amo de paixão, é lei. Então, se você gosta desse conteúdo, passa dos 30, certamente é a indicação. Bom, se eu esqueci de falar de mais algum, eu vou ter que pesquisar, porque, né, aliás, eu vou pesquisar, porque, né, eu preciso, porque toda vida eu acho que eu esqueci de alguém. Mas esqueci. Não, yes, dessa vez eu lembrei de todos. <risos> então, assim, fica a dica para vocês. Se você gosta de algum desses conteúdos, se você tem mais conteúdo para sugerir, comenta aqui embaixo. Se você conhece outros canais, compartilhem aqui conosco, né? Porque eu gosto muito, principalmente se eles tiverem a ver com esses temas, mas também não com outros temas. Eu também amo ver temas diferentes. Vocês perceberam que esses temas são bem diferentes. Beijo para vocês, boa semana. Feliz Dia das Mulheres mais uma vez e vamos discutir, gente. Tem muita coisa para a gente construir. Beijo, tchau pessoas!